Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas Nós estamos nos aproximando do final do ano litúrgico Este trigésimo terceiro domingo do tempo comum É o último domingo antes da festa de Cristo Rei Que encerra o ano litúrgico na igreja E o Papa Francisco instituiu o dia dos pobres e cai justamente neste domingo, esse dia dos pobres. O dia mundial dos pobres neste ano é celebrado neste domingo. E esse dia é para a gente sonhar a partir dos pobres. Olhar o mundo a partir dos pobres. Qual é o sonho dos pobres? ter o que comer, ter o que vestir, ter uma escola para os seus filhos, ter saúde quando precisa, poder pagar as contas no final do mês, pensar o um mundo a partir dos pobres, pensar uma sociedade a partir dos pobres, é pensar o um mundo como Deus pensa. Que quer a vida e a vida em abundância para todos. Olhar o mundo a partir dos pobres não é sonhar em ir para a Lua, em ir para Marte ou para qualquer outro planeta. Pensar o mundo a partir dos pobres é olhar para a realidade de vida do nosso tempo olhar para a vida das pessoas nos dias de hoje em nossa história é procurar fazer o reino de Deus acontecer aqui e agora esse também foi o sonho de São Francisco e de Santa Clara que começaram a sonhar ou melhor Deus os fez sonhar a partir dos leprosos, dos pequenos, dos mendigos, dos mendigos dos caminhos, como fez também Santa Teresa de Calcutá, como também Irmã Dulce e tantos outros santos. Pensar uma sociedade a partir dos pobres e dos pequenos significa pensar a humanidade a partir de Deus, a partir da fraternidade, a partir da solidariedade. Significa eu procurar construir neste mundo a casa comum, a casa de todos. Neste mundo onde Deus, em Jesus de Nazaré, se fez pobre, nasceu também à beira do caminho. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos o um coração sempre agradecido.